Caraca, cara, mano, hoje eu vou falar sobre os cara do Érico Rocha, tá ligado? Aquele cara, exatamente aquele cara que o vídeo lá, a fórmula de não sei o que é pra, né, pra, essas coisas. E eu ia falar isso sobre o um negócio que o Zin tem sido hackeado, cara. Inclusive, que triste, tá ligado? Então, eu pensei, mano, deve ser copo dos outros, tá? Vai ser, <risos> vai ser dos outros que falaram, tipo do dia, por exemplo, falando da mesma coisa, tá ligado? Mas assim, não, não vou falar, não, cara. Não vou, não vou perder meu amor de não copiar, não copiar pra todos os outros, tá ligado? Mas é o seguinte, cara. Deixa seu like lá, pô. Se inscreve no canal, se compartilha, cara. Se quiser mais desses vídeos aí. Cara, deixa seu like aí, mano. Porque eu sei se você quer, tá ligado? Mas vezes, é é Analisando o canal dos outros, tá ligado? Tá ligado? Né? É bagulho, vai dar pra atacar o canal do cara, tá ligado? Né? Óbvio. Você é louco? É o que eu tô gravando É isso que tu cara. você vê. Mas o primeiro né, não comece a produzir conteúdo pensando dessa forma. Cara. Não tem nada a ver qual forma, tá ligado? Né? Qual forma é que, que, que, que, que tipo. Não, você pode começar a produzir conteúdo pensando dessa forma. Né, cara? O que que você não ligado? O outro também é porque investir em derrotas, cara. Ué, não sei, cara, você vai investir em derrotas, tá ligado? Eu não sei, cara. Ah, mano, outra coisa também muito engraçada é que pode aparecer um anúncio que demora pra caramba esses anúncios desse Sonic, tá ligado? Mas enfim, isso não tem nada a ver com o vídeo, então continuando, cara. Né? Por que investir em derrotas, cara? Eu não sei, cara. Eu não faço a menor ideia, tá ligado? Por que, cara? Por que, que tu vai investir em derrotas? Eu não sei, tá ligado? É, eu não tenho ideia, mano. Se você puder me explicar, mano se liga nos comentários, tá ligado? A importância da dor. Qual que é a importância da dor? vai avisar a gente uma coisa tá acontecendo de ruim cara é a importância científica da dor cara, tu pode pesquisar aí no google não tem muito segredo você não vai precisar clicar no vídeo do Érico rocha pra saber, tá ligado Por sério, eu mesmo, tu não vai precisar clicar no vídeo do Érico rocha para saber disso porque isso é uma coisa que você acha que 5 minutos de pesquisa no google, tá ligado não é? a importância da dor, ah, é, qual que é a importância da dor a ajudar você a sentir que você tá sentindo mal cara é só isso basicamente como melhorar a qualidade do seu conteúdo, cara? Nossa, velho, nossa, nossa, nossa, nossa. Tá Basta você fazer clickbait igual os dele, tá ligado? Porque, tipo, é muito fácil cara, de ganhar dinheiro dessa forma. Fazendo curso online de, de, de, como ganhar dinheiro. Como ganhar dinheiro, cara. Curso online de como ficar rico. Cara, o único que vai ficar rico é o cara, mano bem como você acha tipo, de conteúdo de graça na internet você não vai precisar tipo comprar um curso do Érico Rocha para você saber como ganhar dinheiro na internet você não precisa cara você não precisa mesmo comprar o, o conteúdo do, do curso do Érico pode ter certeza cara se precisasse sei lá mano cara tipo assim o dia Fibisos te vender aí tudo bem cara Sério, só que você não vai precisar pra saber, tá ligado? Ainda se o cara se por empresas de graça, acredita? Então é. Homem. Você realmente não vai precisar, tá ligado? Comprar o curso do Érico pra saber como ganhar dinheiro, quero. Tá o que você precisa para se tornar uma autoridade? Mas você fazer um concurso público aí, talvez você policial, tá ligado? É. É simples assim, cara. O que você faz pra se tornar uma autoridade, tá ligado? Né? Não, não é mesmo? Né? Né? Mesmo? Então, é isso, cara. O que você tem que fazer é pra se tornar uma autoridade, tá ligado? Não tem muito o que fazer, tá ligado? Se você não. Se você não passar um concurso público, você não vai ser uma autoridade. Não, sério, cara? Você não vai se tornar uma autoridade se você não passar um concurso público, cara. Então, vai estudar, vagabundo. Vai estudar por nem tá ligado? Que aí você consegue ver uma autoridade? Não? Não é mesmo. sem a fórmula você não consegue. Cara, o cara promovendo tipo, como se você precisasse do curso dele. Cara, você não precisa do curso dele para ficar rico, se você assim ninguém seria rico, cara. Hum. Né? Por exemplo, cara, eu conheço muita gente que conseguiu muito dinheiro sem a fórmula, por exemplo. Você acha que o dono da Amazon conseguiu sem a fórmula? Você acha, que, por exemplo, o digo, cara, o tipo, o Uou, esses caras conseguiram, assim, com fórmula de lançamento, fazer tipo 10 inscritos, cara. Claro que não, cara. Você não precisa de fórmula de lançamento, de como como criar um canal, não sei o que, pra conseguir ficar famoso, cara. Né? Eu já viu o Jeff Bezos usando fórmula de, de lançamento pra ganhar dinheiro, cara. Você nunca viu, cara. Eu pelo menos nunca vi algum milionário, alguém que realmente, um depoimento comprovada um um ali que. Realmente ganhou dinheiro usando a fórmula de lançamento do Erico Rocha, cara. <risos> é sério, pior que é sério, cara. Eu nunca vi ninguém, ninguém ganhar dinheiro com essa fórmula, né? Mas é aquilo, cara. Né? Eu posso estar sendo muito ignorante, tá ligado? Né? Realmente não sei, cara. Eu não sei se está sendo ignorante. Né? Né? Porque talvez tenha. Talvez tenha gente que vai ganhar de com Fórmula. Né, mano? Né? Tá ligado? Eu acho. Eu acho, eu acho, na minha opinião, cara, tem gente que pode conseguir coisas de fazer, tá ligado? Né? Tem gente que pode conseguir, tá ligado? Né? Você perde vendas por não saber disso. Caramba, velho. O que, que você precisa saber pra pagar a venda, né, mano? O que, que você precisa saber pra pagar a venda? Cara, você precisa saber, né? técnica prática, tá ligado? Você precisa fazer uma faculdade de administração com os do tipo, cara. Pra você saber, gerenciar uma loja, por exemplo, né? Quer dizer, você não precisa, né? Agora, com o curso do Érico Rocha, com a fórmula de lançamento, você não precisa nem de faculdade, você não precisa estudar, você não precisa nada. Se comprar um curso, tá ligado? De 6 mil reais, você poderia aplicar em investimento. Não, é mais se você comprar o curso do Érico Rocha, cara, tá É mais se você comprar o curso do Érico Rocha, porque ele que vai te dar o conhecimento, ele que vai te tornar um sábio ali do, do, do, do, do, do, do, dos negócios, né, ele que eu te tornar um sábio dos negócios, cara, é o curso do Érico Rocha, né, lembrando, cara, ele não tá atacando o cara e também não tô te mandando atacar, cara, até porque, né, o cara você tá fazendo o trabalho dele, tá ligado, e qual que é o trabalho dele? O trabalho dele é fazer fórmula de lançamento de curso online de... de não sei o que, tá ligado? O, o, o que, que ele tem que fazer, cara? Fazer fórmula de curso, tá ligado? Pra ganhar o dinheiro dele, entendeu? Então é isso, cara. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, mano. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e compartilha. Então é isso, gente. Tchau, galera.